Funkeiro podia ser extinto, né, mano? A gente vai jogar Blair Witch hoje. Alguém já assistiu Bruxa de Blair? Olha, eu arrisco dizer que é o único filme de terror que dá medo. Lançaram o jogo que se passa no universo de Bruxa de Blair. Bora lá! A cada cinco reais o Kerek aumenta um pouquinho. Eu vou até diminuir o Kerek mais um pouco. Porque eu tô sentindo... Eu tô sentindo que hoje vão doar bastante. Porque, né... Meio que existem valores secretos na Donate Que dão jumpscare E eu tô sentindo assim, não sei porquê Eu não sei porquê Eu tô achando que vão doar Esses valores de jumpscare Hoje, né? Vamos lá Eu não vou ficar lendo tudo, tá, chat? Vocês sabem ler Até onde eu sei Tomara que não fique lagado, né? O jogo é bonitaço O moleque sumiu usando um boné. Eita, eita, carai. E aí, cachorro? Eita, porra Nossa, a sensibilidade é um pouquinho alta. Ah, controles, né? Ainda tá meio alto, mas OK. Pressione o rodinho do mouse ou o tab para pegar seu celular. Nossa, ó oh, tijolão! Tá boa responder a chamada. Hey. Uh, Jess, uh, Hey. Yeah, it's uh It's good to hear from you. I I didn't think you called. Yeah, well, neither did I to be honest. Things were both full of surprises. So, what are you up to? Uh, you hear about the missing kid? I'm joining the search. Oh, wow. Okay. Não. Por que não seria? Listen. I'm almost there. Se apenas cuidado bastasse, minha filha. Come on, Bullet. Let's see if we can find a way to contact Sheriff Lanning. Eu nunca começo um jogo indo diretamente pra frente, eu sempre vou pra trás. Ih, tem modo surdo do nitro mano, ó! Anthony, se conseguiu parar de se cagar de medo toda vez que alguém fala da bruxa e decidiu aparecer, dá uma olhada na mala. Tem um rádio lá dentro pra você. Também deixei uma foto da criança que estamos procurando. Chama o xerife Lenny no canal 2 quando estiver pronto pra se juntar ao grupo. Greg. Crise Greg. Caralho, o jogo é bonito, hein, chat? Você é louco. certeza que vai dar umas travadas em algum momento. Já não tá em 60 FPS que eu tô sentindo. Um... Nossa, o bagulho pega o bagulho lá de longe, velho. Itens coletados ficam armazenados na sua mochila. Se seleciona a mochila e pressiona no tab ou rodinha do mouse para vê-los. Ah, tá. Legal. Carteiro de couro, petisco, canino. Carteiro de couro. Hey, Jess, looking good. Parece que ela não tem a de then. Relatório de investigação de Peter Shannon. Tá bom, cachorro? Sinopse. Peter Shannon foi dado como desaparecido em 15 de setembro de 96. Investigação... Tá. Uh, 1435. O policial foi informado do desaparecimento de Peter Shannon por sua mãe Laura Shannon. O investigador inicial estabeleceu o seguinte. 1. Um, Peter foi visto pela última vez indo para a casa de um amigo às 11h20 em 15 de setembro de 96. A senhora Shannon não consegue encontrá lo desde então. 2. Peter já tentou fugir de casa antes. 3. Não há testemunhas oculares para o desaparecimento de Peter. 1530. A busca inicial não trouxe resultados. Devido à idade de Shannon, o risco foi determinado como alto. 1700. É dada uma ordem para a organização de uma busca na Floresta Black Hills. Local onde o menino foi encontrado após fugir de, uma, de casa uma vez. O xerife Emmett Lenin foi nomeado chefe da operação. Assinado Oliver Matheson, investigador. Legal. Foto do Peter... Oh, legal, tem como virar. OK. Deixa eu ver se a carteira tem alguma coisa atrás. Tem aquele negocinho ali também. Sua sorte, uma coisa de valor foi perdida, não tema, pois ainda vejo uma chance de recuperá-la. Mas o tempo está se esgotando, você deve agir agora. Aventure-se sem medo, pois a sorte sorri para os corajosos. Confie nos seus amigos, pois eles ajudarão quando você mais precisar. Meu conselho: olhe por onde anda. Seus números da sorte: 225. Well, tá bom tomar um negocinho né será que é só isso mano tô com medo de estar tá deixando alguma coisa importante tipo uma lanterna ah não lanterna ele tem já tá tem como segurar o Tab para acessar essas coisinhas celular lanterna Na boca, cachorro. Ele tá com um bagulho na boca, velho. O que, que era? Uma garrafa vazia ou uma garrafa com água? Garrafa de plástico. Tá. Tá, beleza. Valeu, cachorro. É nóis. Não sei vocês, mas eu tenho um medo, tipo... Não é medo. Dá uma, uma leve tensão em mim ouvir cachorro latindo. Tipo... Dá a entender que tem alguma coisa ali, tá ligado? o cachorro tá sentindo. A foto. What the hell? Arcadius. Ganhei um achievement perdido na floresta. Penisvaldo, amigo da floresta. Isso aqui. Que é isso? Mais uma conquista. O ídolo. Parece uma ponta de estaca. E essa placa aqui, dá pra ler? Chat, só avisando, eu sou assim, tá? Eu gosto de ler tudo. Puta que pariu, tá muito ruim esse motion blur, velho. Eu não sei se... Vai ser melhor. Ah tá, tem que ligar pros caras ainda. Ah, é pelo walkie-talkie ok que você tem que falar, é pelo walkie-talkie ok que você tem que falar, véi. Puta que pariu, véi. Come on, boy. Let's go find this kid. Bo né? Blair witch, versão brasileira, Herbert Richards. Aí, gente, acabou a live, falou To base. Did you copy? Ellis, what are you doing out here? Joining the search party. Alice, if you think you got some obligation to be here, you don't. I mean, I know it's his brother and all. Sir, I'm here to help. That's all there is to it. Bullets with me. If he catches the scent, he'll lead us straight to the kid. I'm not gonna screw this up not this time all right then just stay in the rear make sure we haven't missed anything Roger then over now well time to get to work essas faixa aqui why eu quero prestar atenção nos mínimos detalhes que eu já reparei. Eu, pelo pouco que eu joguei, eu percebi que qualquer coisinha nesse jogo é dá conquista. Eu quero conquistas, mano. Eu sou achievement fag. Eu sou Steam Fag. Ah. Tá, do nada o jogo para só pra ensinar a chamar o cachorro. Esse é Bullet. Seu cão companheiro. Vou deixar aqui para vocês lerem. Preste atenção nos latidos e na linguagem corporal dele. Ele será o primeiro a te alertar do perigo, mas, não, é, mas precisará da sua ajuda para lidar com ele. <risos> Lembre-se que a maneira como você o trata afeta o comportamento dele no jogo. Não saia de perto dele. Muito tempo sem companhia afeta seu estado mental. Quando se perder do bullet, pressione C para chamá-lo para voltar. Quando ele se aproximar, olhe para ele e segure C para ativar ou desativar a roda de comando. Legal. Afagar, procurar, reaprender, fica junto. Tá. Calma, antes de procurar, eu quero fazer um carinho nele. Ah, não pode, tem que. Eu sou obrigado a mandar ele fazer as coisas, mano. Bullet, yeah, on, buddy. Modo surdo, velho. Oh, o jogo é bonito, hein? We're looking for Peter, not the search party, buddy. Qual foi, amigão? Vamos lá? Nossa, velho! Nossa, mano, não vai dar, velho. Puta que pariu, eu vou morrer até o final dessa live, velho. Quem se assustou é o jogador de Free Fire. Bacana! Nossa, Drust, não faz isso, velho. Obrigado, velho. detour. Spencer he saw raccoon, raccoon. A tá bom, animal. See if you can find something, buddy. Chief, Nothing here. Ow, fucking brambles. cursed, chatter, search. Ah, a Nothing there, huh? Eh? aqui. Bem pouquinho, porque eu sinto que vocês vão doar muito hoje. Bom. recebi mensagem não recebi? Drost, eu não vou aumentar ele mais. É assim que ele aumenta cada danete. Jess. Caralho, para de falar! Nossa! Posso ler? Espero que tudo esteja bem. Me ligue quando tiver um tempinho. Ó, vem cá. Que hey, bom. Yeah, just some garbage. Careful there, Caldwell. Goddamn, it's slippery here. Puta que Come pariu, velho, o jogo é todo abertaço, velho, não tem um caminho específico. Dogão, vai procurar. OK, Ah, oh, you got nothing? Parece um feto Coberto de musgo Faixinha pra cá Não é muito pra trás não, hein, Dogão? É, tô voltando pro caminho de volta aqui, velho. Cu! Tá, bom pra lá então. Será que se eu entrar nesses cantão assim tem alguma coisa? Cigarrinho. Simulador de limpador de floresta. Foi! cão. Bobebe água, né? Good dog. Uh. Não, Como é que você sabe? Foi doguinho. O que está fazendo aí? Go, Quem? What you find? Let me see. moleque. Go, go. Nossa, esse cachorro parece um robô, velho. Baltimore We need to hurry. Can you follow the scent? Down she's um um here, boy. See if you can find it. That's it. Take me to it. Alice to base. I found Peter's cap. You You did? Well, great job, Alice. Just stay where you are, we'll join up with you and keep searching from there. Negative. Bullet picked up a scent. I'm not risking him losing it. I'll keep you posted over now. Boa. Aí ó, foi onde eu tentei entrar aquela vez. Eita porra. Não é trupica, mas não cai. Brincadeira, eu caí muito. Caralho, o cachorro ficou lá em cima? Carai que? que queda, hein? Está, Eita, tá o som de batimento cardíaco, velho. Onde o que é ele? <risos> não, não agora. Ih, ele é doente. Ele é ansioso? O que, que aconteceu, velho? Calma, bem. É só em sua Ele é ansioso, eu acho. Tem alguma parada bizarra. Tá. Oh, well. Ah, yeah, me like okay, just... huh, so Ah, yeah, Não, o protagonista do jogo é o cachorro. Ei, ei. Ei, Jess. Alice, tudo bem? Você não tão Não, estou bem. Está Alice, talvez você... Eu disse que estou bem. Cala a boca! Sim, claro que você está. Eu acho que eu vi algo. Eu call you later. <sighs> I'm sorry, Jess. Se tiver spoiler aí, pode banir, viu? Vai lá, vão ter. Cabaninha... Campsite? Valeu, tu é foda, dogão. Tu é foda, mano. Tu é foda. Sim, bom dog. Camerazinha, tirar umas fotos. Yeah, maybe you should No, I'm fine. I'll deal with it. I just need a more time. Alice, what you need is help. I could have managed. Alice, I can't do this anymore. What? What is it this time? What, I wasn't smiling enough? Didn't say I love you for five fucking minutes? Jesus Christ, Alice. Do you even hear yourself? Yeah, I can hear myself just fine. And I can see the way you look at me. Like I'm a fucking loser. You're a sick little puppy for you to look after. Oh, hi, Alice. <laughs> be a man for once. Well, yeah, there it is. There it is. I hope you can figure it out, Alice. I hope you can finally forgive yourself. I tried to help you, but I just can't be around you anymore. Go ahead. Get out. Leave me the fuck alone. Porque todo protagonista de jogo de terror tem a mesma voz. to someone bullet meet your new partner he's been through a lot just like you what sir i i can't oh you got something else going on right now just take the damn dog ellis yeah yes sir oh. what did i did i pass out Boy. Oh, shit! This black. Oh, black up for hours. Can oh, me food Não, Someone have too é time on their hands. Looks damaged, but relatively new. Uh, probably Não something a nine Não é uma fuga. Não é Não é First witches and curses and then Tá. O que foi, tape inside. As cintas vermelhas permitem que você manipule a realidade. Preste atenção no ambiente, nos objetos ao redor e no vídeo. Avance, rebobine e pare o vídeo no momento certo para mudar as condições e as, pos as posições deles. O moleque estava brincando com o carrinho. E um pau no cu foi lá e pegou o carrinho da mão dele. Tá. E aí, doguinho, vamos seguir essa trilha aqui então. Fica é. comigo. Vem mais perto de mim. Come here, boy. Vem aqui. You know what? I'm really glad Landing put us together. Essas pinturas aqui, velho. Aí, dogão. Tem que ter alguma coisa por aqui, meu. Nada, né? <risos> bicho todo bugado, velho. Puta, voltamos. <risos> Eu queria saber também, cara. Eita. Cara, você clareou um pouco do nada? Pera, aqui é onde tem as pinturas rupestres, né? É, caralho Vamos por aqui então Tá, chegamos aqui de novo, caralho Tá, aqui a gente já veio Aquele galho quebrado ali a gente já passou três vezes já Cara, tem alguma coisa errada, véi Não, não, não, pera aí Não sei se vocês conseguem reparar, mas às vezes a iluminação ela muda do nada. Eu tô achando que o. O jogo tá teleportando a gente pra a mesma região sempre. Pra dar essa sensação de. andando em círculos. Aí ó, tá vendo? Essas falas. Ô Dogão, na moral, ajuda nós, velho. Que aqui eu sei que a gente não foi. Chuta que é macumba, viado. Olga. Ah, não, velho. Não. Como assim? Como assim? Mano, isso tá muito estranho, velho. No jogo falou que a, as fitas vermelhas podiam alterar a realidade, velho. Isso que eu achei esquisitão. Será que aonde eu deixar parado, a fita, vai alterar alguma coisa na realidade? Vamos ver, vamos lá na cabana. Tá, é aqui que se passa o vídeo, não é? Mano, não era para andar, era pra fazer isso. Como em treinamento. Bom. Você faria na força se não fosse stubborn. não vem com esse burro burro não Porque vocês sabem que vocês estão se zoando falando isso Porque ninguém falou disso Tá Parabéns aí pra quem tá falando burro Seus burros do caralho Eu sei que eu fiquei andando em círculos. é We went through that area. We didn't find any campsite. Well, you didn't find Peter's cap either. Listen, we're still on the trail. We'll keep moving north. For Christ's sake, Ellis, stop playing a hero. Just sit your ass down till we find you. Emmett, just find the campsite and head north. I'll look for a landmark, something to point you in the right direction. Ellis. I'll keep you posted. Over now. out. Easy boy, no need to be scared. Easy boy, it's gone now. Arthur, calma, baby. Come, here, boy. Tudo yeah, bem. Olhos, desafio você a encher a casa do Mr. Hex de água. Get a grip, Alice. It's just a tree. On, Vamos ficar juntinho. Acho que encontramos a ravina que você estava falando. Algumas updates seu lado? Base to Ellis. Base to Ellis. Yeah, actually, you, you know if anyone's ever done any construction work out here? Like what? Like reinforced concrete, foundations, or uh, trenches. Trenches? Well, there hasn't been any military presence in these parts since the Civil War. Ellis, are you... are you sure? I know what I'm seeing, Lanning. All right, all right, it's just... Yeah, we're gonna look for that campsite and the uh, and the trenches or whatever they are. Over and out. Come here, boy. Stay here, boy. Is that a bunker? I guess we're not gonna find out. No, I got it. expect in the middle of the forest. And again, I wouldn't expect reinforced concrete either. Hey, so we go. Candy wrapper. Really? Come on, bullet, you can do better than that. Go on. See if you can find something else. No signal. Great. Caralho, Vem cá, cachorro. Que isso, velho? Aqui você vai, Vamos ver. Let's see. Wait, is that? It's Peter. Let's see. <laughs> you think I didn't see that, Peter? Ballsy move. Ballsy. Ellis to base. Peter didn't run away. He was kidnapped. I found a tape. I it shows the man who did it. What? How did... Wait, a tape? In the middle of the forest? Alice, are you serious? Yeah, the, those tapes, they, they make things appear, but... There's no time landing. We have to find the kid, he's in serious danger. Alice, even... Even if that's true, I, I can't let you go alone. We don't have much choice. Look, I won't do anything stupid. I'm just gonna find him and wait for you to catch up. Over and out. No, Alice, wait! God damn it! There it is. Come on, boy. Peter's in danger and we're the only ones who can help. Now show tá. me. the video was shot around here somewhere. Let's go. Mostra pra nós. Valeu, João. Boa noite, mano. E aí? You sure this is the right way, buddy? Are we walking in circles, boy? teleportei, aí. Eu acho. Here. Come on, boy, don't make me chase you. Preste atenção no comportamento de Bullet. Os falsos dados dele são alerta dos perigos que se despreitam na escuridão. Fique perto dele em combate. Ele vai te ajudar a localizar inimigos, mas é vulnerável sozinho. Caralho, viado. Tá, foi aqui que apareceu essa porra. Ah. como é? the bom saber, eu acho. Come here, boy. Okay, seek. What is it, boy? não fica longe de mim, cachorro! Caralho, velho! Mano, Que porra é essa? Como é que eu combato essa porra? Tá, entendi. Fuck, fuck, fuck, fuck. Ip, essa merda, velho. Nossa, é muito difícil combater esses puto. Calma, dogão. Good dog. Mano, é o chupacu mesmo, velho. ver se você puder encontrar algo,